Metal Slug. Metal Slug! Saudação, internauta, Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje na segunda missão! Olé! Se você perdeu o vídeo anterior, é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card! Fogo nele! Todo, Todo mundo que foi ao fliperama viu essa cena! Muito bem. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Rocket Launcher. Rocket launcher. <risos> Cuidado, estão vindo por baixo. Rocket launcher. Isso. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então já sabe, não esqueça do like! Shotgun! Opa, toma. Vai, atira. Isso. Fogo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ok. Toma. E agora vamos para o chefe. Abre fogo.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 Até a próxima!